Quando olhamos para o passado, veremos uma enxurrada de músicas que são tão, mas tão vergonhosamente iguais que chegam a dar medo. Lógico que algumas são puras versões, mas outras são trechos copiados seguido de uma melodia diferente, dando parecer uma música inédita, mas que aos nossos ouvidos apenas usou sample. Mas o que é sample? Sample nada mais é do que recortar trechos de uma música já existente para produzir uma nova, usando a mesma melodia ou apenas a base instrumental. E com a banda Voz da Verdade não podia ser diferente. Carlos Alberto Moisés, principal vocalista e compositor da banda, usou de muito sample para compor belíssimos hinos. Por isso, o sample desvendado aqui não é exatamente um sample, é mais uma inspiração, uma influência, ou, como podemos falar o nome certo, um pequeno plágio. Ah, só lembrando que nos outros vídeos dessa série, colocamos algumas músicas nada a ver, só para fazer com que você venha aqui nos comentários questionar. Porque essa é a ideia do canal. Fazer com que sejamos esperto em tudo que é mostrado e, enfim, questionar. E a você que enxergou esse erro,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 E aí em 73 eu recebi o Espírito Santo, aí começou a clarear tudo, né? Já comecei a fazer música, eu achava que eu era compositor, fazia umas bombas e achava lindo. <risos> Stand up and frustração muito grande na busca do sucesso hoje é essa essa necessidade do sucesso de do crescimento de, de ser de ter essa coisa vista por todos e aceita por todos Tiwenydam, mascaral. Qual é o teu destino? Qual é o teu caminho? Qual é o Máscara Que esconde atrás um rosto Sofrido no desgosto Destruído a própria alma É porque nós somos uma benção Nós somos uma benção Por é isso que as pessoas ]ido. nos amam Ah, vocês têm fãs Nós temos fã. Levanta a cabeça, mamãe Levanta a cabeça, papai Levanta a cabeça, ripão Louvai ao é Senhor no seu corpo Louvai ao é Senhor no seu coração Louvai ao é Senhor no Espírito Levanta a cabeça, mamãe Levanta a cabeça, papai Levanta a cabeça, ripão Louvai ao Senhor do seu corpo, Louvai ao Senhor do seu coração, Louvai ao Senhor do Espírito. Nós salvamos muitos jovens, ou oh, jovens velhos, através da música. Hoje nós sabemos que esse poder que Satanás tinha está na nossa mão. could make my dreams come true. Alguém passou, fingiu não te ver, Alguém negou o seu amor, Você chorou, você chorou. What? Teu coração desfaleceu, decepções te invadirão. Você chorou, você chorou. Hoje nós vivemos século 21 tanto o meio celular o meio gospel Como crente ou não crente ouvem as mesmas coisas mudou o mundo agora a palavra de Deus não muda só foi momento e Esta é a ó Senhor Transformar em o meu viver Esses cantores seculares também são de igreja, que a igreja ensina a cantar. Não tem música de Deus e música do diabo, tem música. cada ao chão Hoje você vê essas porcariadas assim, quem é possa, no Brasil tem tanta coisa boa de música, tem muita gente boa, mas eles ficam numa coisa só. Agora estou sozinha precisando de você, realidade que ameaça sempre o teu viver. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. E você não está por perto pra poder me ajudar. Pois é tudo lá. Está dizendo: Filho, eu te dou a mão. Então hoje nós tivemos muita influência dentro da Assembleia de Deus. É o maior público, nós que consome nossos CDs. Ah. A ver no mundo um amigo procurei mas não encontrei Mas um dia eu olhei para a cruz Encontrei o meu amigo, é Jesus Pastor Carlos, a da maioria das composições são dele, né? É. Pastor Carlos, não... não conhece aí, é o vocalista da banda e... A gente ajuda nas composições, pastor Zé Luiz, Evaristo, tem muita gente, a Bete, né, Elizabeth. Oh, the From the Até aqui eu cheguei pelo voar. Passei, tch. Até aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E essas foram as 10 músicas que o Voz da Verdade usou como inspiração nas suas composições. <risos> a verdade é que a indústria gospel é uma das mais lucrativas nos tempos de hoje, comercializando a palavra de Deus. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Essa tal música gospel adaptada ao comércio dos vendilhões do templo dos dias atuais nem está na Bíblia isso tudo não passa de uma invenção humanamente comercial assim como tudo virou comercial no capitalismo cristão isso mesmo capitalismo cristão que nada mais é um sistema da mercantilização da palavra de deus desde aquelas toalhinhas ungidas aos mega shows gospel que não passa de uma estrutura comercial que falam de um deus que está preocupado apenas com o seu dinheiro reflita tudo naquilo que se entrega a deus e no caso de música, se esta verdadeiramente é inspirada, tanto a letra como a melodia. Não é o correto entregar a Deus algo pela metade. Tanto bem como mal colaboram conosco. O que acontece, infelizmente, é que os cantores optaram pelo sacrifício de Caim e não Abel. Na Bíblia, Caim fez um sacrifício entregando a Deus o fruto da terra, sem muito esforço e pela metade. Muito contrário de seu irmão Abel. Será que queremos ter o mesmo fim que teve Caim? É um caso de se pensar. Se você gostou, deixe o seu like. Caso não é um inscrito, se inscreva no canal. Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que é super fã do Voz da Verdade. Então não seja chato não. Ficamos por aqui. Deus abençoe você e até mais.